Cadillacs and Dinosaurs! Hoje vamos atrás do cientista maluco, o cara por trás das mutações, saudação internauta, seja bem vindo, eu me chamo André e você está no Bliterão Jogos, hoje vamos continuar com Cadillacs and Dinosaurs! Esse já é o oitavo episódio, se você perdeu os vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card, então deixa aquele like e bora pro vídeo! Se aqui já começou! Ah, ah, ah, ah, o Blanca! Ah. Não esqueça que seu feedback é muito importante! Lembre-se que eu leio todos os comentários! Ih, olha o Tyrock aí O quê? Parece que é por aqui. E Cuidado com o fogo! Urro! Queimem! Queimem! Queimem! Fogo nele! Cuidado com o degrau! Nossa, eles pulam de cada altura, né? Toma! Toma! Toma! Joelhinho de ouro! tudo! Nossa, quanto barril! Toma! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer que eu traga mais vídeos como esse? Então já sabe, não esqueça do like! Ih, olha o Walter aí! Esse cara é chato, hein? Oba. E dois Walters Eles mesmo se acertam, é muito engraçado. jogar uma partida comigo é só acessar aqui o nosso Discord e entrar em contato. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. E agora, vamos para o chefe. A batalha final. Enfrentar agora o Doutor Fê Vamos lá Pra cima dele yeah! Olê Cuidado com o ataque do Zidane Top do Sonic. Isso. Beleza. Mas o que? Mas o que é isso? Ainda não acabou. Ah, calha ah. a boca. que adianta ser tão inteligente e ter a burrice de encarar a super hana, <risos> que adianta ser super inteligente se comete uma super burrice né nossa não ah seu desgraçado Cuidado quem tá loucão! Sai, maldito! E é isso aí, conseguimos! Beleza! Vamos ver o zeramento? Ha, o super gênio não foi páreo para a super hana! Obliterar! Vambora que o laboratório vai explodir! Dá fora daqui! E a Hanna ficou para trás. Nossa, esse pulo final. Era só o que faltava. Depois disso tudo, ela fica para trás. Ah! Ha, que nada, rapaz!